Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucas. No mundo dos games existem inúmeros gêneros e estilos, mas certamente o Hack and Slash é conhecido como um dos mais divertidos, ao proporcionar intensas batalhas corpo a corpo com armas até que não sobre um único inimigo na tela. O estilo, que pode ser livremente traduzido como Massacre e Corte, nasceu em meados dos anos 70 e antes mesmo da popularização dos videogames em aventuras de RPG de Dungeons and Dragons em que os jogadores, ainda em seus primeiros passos, encarnavam campanhas em que o enredo e a profundidade da história não tinham tanta relevância. Nos videogames, no entanto, o estilo, que serve tanto como classificação de gênero ou jogabilidade, teve início não só nos arcades e nos consoles caseiros, mas também em fantásticos RPGs isométricos como os vistos na franquia Diablo. Sejam em batalhas entre anjos e demônios, deuses ou seres infernais, não se pode ignorar que foi na sétima geração de consoles que os games de estilo amadureceram de maneira incrível em aventuras 3D que transbordam adrenalina com muita ação, desmembramentos, dentre outros elementos capazes de prender os jogadores do início ao fim da aventura. Nesse vídeo falaremos de alguns dos melhores games hack and slash, tanto em gênero como em estilo de gameplay. Que seja por uma rápida e fluida jogabilidade, ou mesmo por uma história intrigante, colocou os jogadores na difícil missão de combater organizações criminosas, devolver criaturas ao inferno, ou viver épicas aventuras medievais para salvar um reino em perigo. Então estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular, e vamos juntos em uma intensa e desafiante viagem para conhecer ou relembrar de algumas das melhores aventuras hack and slash, responsáveis por envolver os mais corajosos e habilidosos dos jogadores em comentários livres de spoilers. Preparados? Ah! E não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? O estilo hack and slash como conhecemos hoje nasceu como uma variação dos jogos Beamap que já faziam muito sucesso com os games da franquia Double Dragon, Altered Beast e Final Fight. Ao final do ano de 1991, no entanto, vimos desembarcar nos arcades o incrível game Knights of the Round, produzido pela Capcom em que é narrada a história dos conhecidos cavaleiros da távola redonda Lancelot, Percival e Arthur, possuidor da lendária Espada Excalibur, para salvar o reino de Camelot. Knights of the Round foi um dos primeiros games a permitir que o jogador se dedicasse a uma aventura inteiramente com o uso de armas, em um belíssimo uso da placa arcade Capcom System 1 também conhecida simplesmente como CPS1. Os nobres cavaleiros, que estão em busca do Santo Grau para livrar o mundo do caos, podem se aventurar tanto em uma campanha solo pelas sete fases do game quanto no modo cooperativo local. Seu nível de dificuldade é alto e transforma o um game em um verdadeiro devorador de dos jogadores menos talentosos e acostumados com o estilo. Cada um dos três personagens jogáveis possui habilidades distintas, com leves diferenças no quesito ofensividade, defesa e agilidade. Os gráficos, Apesar de simples para os padrões atuais, representava um grande salto de qualidade na época de seu lançamento. Sua trilha sonora é empolgante, mas não se destaca tanto quando comparada de outros Biome Maps como Streets of Rage, lançado nesse mesmo ano pela Sega. Vale dizer que o game, que também recebeu uma ótima versão para Super Nintendo em 1994 e também pode ser conferido na Capcom Biome Map Bundle, lançado em 2018 para a atual geração de consoles, serviu como forte fonte de inspiração para outros bons jogos do estilo, como Muramasa de Demon Blade. DRAGONS Chrome E CODE OF Princes. No decorrer dos anos, a Platinum se consolidou como uma produtora competente por fazer excelente uso do estilo hack and slash, como vista em Mirror Automata e jogos da franquia Bayonetta. Em parceria com a Nintendo para produzir um novo game do estilo, nasceu Westerl Chain, lançado para Nintendo Switch no ano de 2019. O game conta a história de dois policiais gêmeos e se passa no ano de 2078, em um futuro distópico dominado por inimigos chamados Quimeras, Seres carregados de matéria vermelha vindos de portais que conectam a Terra com o plano astral, surgidos após a colisão de um meteoro com o nosso planeta. Para combater a ameaça que assola o restante da humanidade, a polícia criou uma força tarefa denominada Neuron, responsável pela elaboração de um dispositivo chamado Legatus Units, utilizado para capturar quimeras e transformá-las em Legions, seres utilizados como companheiros de batalha dos oficiais da Neuron. O jogador, que poderá criar um avatar à sua imagem e semelhança, terá de enfrentar as quimeras e desvendar os mistérios por trás de novos e estranhos acontecimentos que se desenrolam no decorrer da aventura. Sua jogabilidade, na contramão de outros games do estilo, possui um ritmo próprio e menos frenético, e ostenta uma íngreme curva de aprendizado, já que o jogador terá de dominar o protagonista e seus ligands ao mesmo tempo. A demora para dominar a jogabilidade, no entanto, recompensa os mais dedicados com intensas e marcantes batalhas coreografadas. Os exuberantes gráficos inspirados em animes também se destacam, com um estilo futurista visualmente incrível, principalmente quando analisado o hardware do Nintendo Switch, que é claramente inferior aos concorrentes da geração. Sua parte sonora é igualmente competente, em que se destaca uma trilha sonora recheada de músicas eletrônicas muito atraentes em sua composição. Desafiante como todo bom hack and slash deve ser, Astral Chain é recomendado para todos aqueles que possuem o um Nintendo Switch e desejam apreciar uma história cheia de plot twists acompanhada de uma jogabilidade diferenciada dentro do gênero. Não há como falar de jogos hack and slash sem mencionar a incrivelmente famosa franquia God of War, que teve início no Playstation 2 em meados do ano de 2005, já citada em vídeo que pode ser conferido ali no card e na descrição. Desde a primeira iteração da franquia, os jogadores foram apresentados ao Spartan Kratos, implacável ao lutar contra seus inimigos em batalhas extremamente sangrentas e brutais. A franquia conta atualmente com sete jogos entre consoles de mesa e portáteis, que exploram tanto a mitologia grega quanto a mitologia nórdica destacada em God of War, lançado para Playstation 4 no ano de 2018. No que se refere ao uso do estilo hack and slash em sua plenitude e excelência, no entanto, não se pode ignorar que, dentro da franquia, God of War 3, lançado para Playstation 3 no ano de 2010, é o jogo que mais se destaca. O game, que conta a parte final do arco da mitologia grega, figura como um dos mais violentos já lançados na história dos videogames, em que Kratos faz uso das lâminas do caos, dentre outras armas, para obliterar deuses e conhecidas figuras mitológicas. Das profundezas do inferno de Hades ao alto do Olimpo, o jogador, que inicia sua aventura logo após os eventos de God of War 2 na Companhia de Gaia. Massacra cada um de seus inimigos de maneira única em busca de sua vingança definitiva, em uma jogabilidade fluida, ágil e que traz batalhas frenéticas. Graficamente, God of War 3 é impecável e faz exime o uso do complicado hardware do PlayStation 3 ao brindar-nos com lindos ambientes e cenários, e também ao proporcionar batalhas que ostentam inimigos muito bem modelados. A parte sonora, por sua vez, conta com uma robusta trilha sonora orquestrada, marca registrada da franquia desde seu primeiro jogo, e também conta com ótima atuação dos já conhecidos dubladores dos games anteriores. Embora a franquia esteja em uma nova fase ao explorar a mitologia nórdica, que pode superar facilmente o arco da mitologia grega ao lado de um protagonista mais sério e maduro, não se pode negar que God of War 3, que também pode ser jogado em versão remasterizada para Playstation 4, foi um marco para os games hack and slash, elevando seu patamar para níveis pouco vistos. A sexta geração de consoles nos presenteou com uma grande evolução em gráficos de jogabilidade. E foi justamente nessa geração que nasceu a famosa franquia Devil May Cry, que teve sua primeira trilogia lançada para Playstation 2 e os games posteriores para a sétima e a oitava geração. Com o sucesso do primeiro Devil May Cry, que logo de cara renovou o gênero com muito estilo e ação, novos games foram produzidos, dentre eles um reboot não muito celebrado pelos fãs em 2013. No ano de 2019, no entanto, a Capcom nos brindou com o incrível Devil May Cry 5, lançado para Playstation 4, Xbox One e PC. O game, que ignora completamente a releitura de 2013 e figura como continuação direta de Devil May Cry 4, traz de volta o velho e rabugento Dante ao lado de suas queridas pistolas Ebony e Ivory, o impetuoso Nero com sua inovadora Devil Breaker, a demônio Trish, Lady, e novos personagens interessantes como o Nico, Morrison e o misterioso V, que ostenta poderes mágicos e a capacidade de invocar demônios para lutar em um estilo bastante peculiar. O quinto título é simplesmente impecável em seus gráficos ao fazer uso descendente a Re-Engine, traz uma trilha sonora eletrizante ao misturar rock pesado e músicas eletrônicas, e também jogabilidade extremamente refinada que se encaixa facilmente dentre as melhores pistas em games reconciliation. Combos, magias, variedades de personagens, estilos e equipamentos todos os elementos de um bom hack and slash estão presentes no game. Cada personagem jogável possui um estilo único, com um especial destaque para vi, que traz um combate à distância até então nunca visto na série. Os combos pré-determinados dão lugar a uma sequência de golpes aberta, que se bem encaixada, faz o jogador performar combos impactantes. E assim como nos games anteriores, o modo demônio está mais do que presente. Se você é entusiasta da franquia, ou busca um bom game hack and slash de dificuldade equilibrada para a geração, Devil May Cry 5 é mais do que obrigatório. Ao se falar em games hack and slash, existem franquias que simplesmente não podem ser ignoradas, como é o caso de Ninja Gaiden, que teve seu primeiro game lançado para os arcades em Nintendinho no ano de 1988. A série, que ficou mais de uma década sem receber novos jogos, voltou a ser explorada na sexta e sétima geração, com o lançamento de Ninja Gaiden para Xbox no ano de 2004. O ponto mais alto da franquia, no entanto, veio com Ninja Gaiden 2 game desenvolvido pela Team Ninja e lançado para Xbox 360, Playstation 3 e PS Vita a partir do ano de 2008. O game, que teve seus dificílimos momentos explorados em vídeo aqui no canal e que pode ser conferido no card na descrição, se firma como um dos jogos de estilo hack and slash mais aptos já lançados. O jogador é colocado na pele de Ryu Hayabusa, descendente da linhagem Dragon Ninja, que juntamente com sua lendária Dragon Sword terá que lutar para impedir o clã ninja Black Spider de obter o artefato sagrado para ressuscitar os demônios mais perigosos do mundo com o objetivo de erradicar a linhagem Dragon Ninja. Sua jogabilidade é fluida, rápida e proporciona momentos de extremo prazer ao possibilitar a execução de demônios e inimigos das maneiras mais variadas possíveis. Hayabusa conta com um vasto arsenal de armas adquiridas no decorrer da aventura que permitem novos estilos de combate. Graficamente, Ninja Gaiden 2 é irretocável e tanto a versão para Xbox 360 quanto para Playstation 3 proporcionam ótimos visuais, com destaque para o console da Microsoft que, por ser mais amigável aos desenvolvedores, conta com melhorias significativas, sem contar a total retrocompatibilidade com consoles como o Xbox One X, que possibilita a jogatina em 4K suave 60 quadros por segundo. A dificuldade imposta é pouco vista em games do estilo e demanda muita paciência e determinação. Seus níveis são simplesmente avassaladores, e massacram o protagonista ao um menor piscar de olhos. De qualquer modo, Ninja Gaiden 2 traz o que a franquia tem de melhor, é perfeito para todos aqueles que buscam um desafio que proporcione uma experiência excruciante, e castigará severamente todos aqueles que se dispuserem a enfrentar esse árduo desafio. Com a consolidação dos jogos em três dimensões, os games que faziam uso do estilo hack and slash evoluíram de maneira impressionante em um curtíssimo período de tempo. Foram diversos os games que, aliados ao fator de diversão, proporcionaram experiências maravilhosas. Embora excelentes, no entanto, nenhum game Hack and Slash havia alcançado a almejada perfeição, isso até o lançamento de Bayonetta 2, produzido pela Platinum Games em parceria com a Nintendo, lançado para a Nintendo Wii U no ano de 2014 e relançado para a Nintendo Switch em 2018. Bayonetta 2 é um game Hack and Slash perfeito. O game, que conta a história da Umbra Witch Cereza, também conhecida como Bayonetta, traz a protagonista de volta alguns meses após o fim do primeiro game, e a coloca na busca do caminho ao inferno para salvar sua amiga Jane, na companhia do jovem Loki, do galanteador Luca, de Rodan e seu amigo Andy. Bayonetta 2, embora conte com um enredo relativamente simples, acerta em cheio ao trazer personagens extremamente carismáticos e inúmeras reviravoltas, carregadas de ação e batalhas incríveis. O game tem um ritmo alucinante e a cada momento jogado, a ação se intensifica ainda mais. Sua jogabilidade é precisa e flui de maneira excepcional. Combos podem ser facilmente executados, mas premiam um jogador que se dedicar à sua perfeição. Sempre bem coreografados, os combates são ricos em detalhes, imprevisíveis, intensos e ostentam uma suavidade ímpar. Recursos como Witch Time, uma esquiva que se executada perfeitamente altera o fluxo temporal, são essenciais para a vitória. E tanto os Torture Attacks como os momentos de Umbra Clímax fazem valer o final de cada batalha contra anjos dos mais diversos estilos. Bayonetta 2 também traz batalhas aéreas ao melhor estilo Kid Icarus, Uprising, e não deixam o ritmo do game esfriar. A carismática bruxa tem à sua disposição não apenas seu par de pistolas, mas espadas, arco e flechas, e outros equipamentos que adicionam elementos interessantes ao estilo de combate. A parte sonora é excelente, com composições modernas semelhantes àquelas vistas no game anterior, onde também se destaca o ótimo trabalho de dublagem dos atores que emprestam vida aos personagens. Graficamente, o game faz excelente uso do hardware do Wii U, com personagens bem trabalhados em seu design, inimigos variados e muito bem modelados, e cenários deslumbrantes. A versão para Nintendo Switch segue o mesmo caminho, com melhorias pontuais que mantêm um ótimo desempenho e fluidez do game, tanto no modo dock como no modo portátil. Exagerada em sua essência e brilhante em sua execução, Bayonetta 2, que embora não seja o game mais difícil do estilo, figura como uma experiência hack and slash definitiva, capaz de cativar todos aqueles que buscam uma ação imparável na companhia de personagens carismáticos, cenas de tirar o fôlego e batalhas com uma coreografia sem igual. Bom galera, é isso aí, essa foi uma rápida e inesquecível viagem para alguns dos melhores games hack and slash já lançados, responsáveis por proporcionar intensos combates carregados de adrenalina e que demandam do jogador não apenas habilidade, mas uma forte e inabalável determinação para a superação de desafios até então inimagináveis. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento como uma justa homenagem a games, que seja por seu alto nível de dificuldade, ou mesmo pela inesperada criatividade das mentes responsáveis por seu desenvolvimento, proporcionar um momentos de diversão simplesmente inigualáveis. E por que não mostrar que estamos preparados para ao lado de deuses, ninjas ou bruxas, enfrentar novos desafios para salvar sua família, amigos, ou mesmo o mundo quantas vezes for necessário? Que venham novos baionetas, God of War, ou aventuras ainda mais marcantes do que aquelas lembradas nesse vídeo. Mas e aí? O que você acha dos games hack and slash lembrados aqui no canal? Eles também foram instigantes pra você? Qual seu game hack and slash predileto? Já curtiu algum game que te fez perder a paciência por sua dificuldade? Ou se encantar pela beleza e intensidade dos combates? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador proporcionado pelos games citados? Deixamos de mencionar algum game ou momento importante pra você? Diz aí nos comentários!